A gente vai fazer o um exercício que é o seguinte... Ele é bem tranquilo de se fazer, mas também é um tipo de agachamento. Não, também é um tipo de agachamento. Tem o Bom Dia, que eu passei para vocês, que era botando a mãozinha aqui, só agachando e fazendo isso aqui, correto? Todo mundo lembra. O que, é que nós vamos fazer hoje? É o mesmo princípio do Bom Dia. Vai descer, colocar as duas mãozinhas embaixo, esticar o corpo, mas tem que sentir esticar. Desceu, esticou. Desceu, ó, vai repuxar abdômen, Talvez você não possa fazer assim, só faz o bom dia, tá ok? Tem que sentir, repuxar o abdômen e a região, o lombar também vai doer um pouquinho para algumas pessoas. Não, não, não, não é isso não. Vamos fazer 50, Em 3, 2, 1, desceu. 1, desceu. 2, ó, desce, estica. Desce. Estica, mas estica mesmo. Ó, as mãos viradas, assim. Isso, estica. Vai. Estica. Sentiu? Repuxar? Isso aí. Vambora. Isso. Isso. Ó, quando abaixar, joga o bumbum lá atrás. O bumbum vai lá atrás. Aí depois você estica o corpo. Isso aí. Isso aí. Joga o bumbum lá atrás, e estica o corpo. Isso aí. Vambora. Bora. Isso. Isso. Isso. Isso. Perfeito. Vambora, conta alto. Estica mesmo. Isso. Tá sentindo? Pegando bem? Isso. E aí, minha amiga, tá sentindo? Tá. Vai, estica. Minha amiga, não é jogar a mãozinha, não. Estica, sente doer. Isso. Isso. Vamos lá. Seis. Isso. Vai. Sete. Isso. Nove. Bora! Só tem um contando, hein? Isso. Trinta e dois. Bora! Três. Quatro. Cinco. Estica sente doer. Seis. Bora! Sete! Não alivia, não! Oito! Nove! Quatro. Quarenta! Dobra, dobra a perninha, dobra a perninha, dobra um pouquinho a perninha. vai! Dobra um pouquinho a perninha, isso! Vambora! embora Quatro! Isso! Vai! Seis! Não esmorece, vambora! Força! Isso! bora isso descansa pega o bastão acabou não ainda não pega o bastão vamos lá vamos lá pegando Tá fácil ainda, não tá puxado. Olha só, vocês vão segurar o... Eu esqueci até de pegar um pra mim. Pera aí, deixa eu pegar aqui. Vocês vão segurar o bastão. Nós vamos trabalhar agora posterior de coxa. Ah... Nós vamos trabalhar posterior de coxa. Isso aqui é só para dar o apoio a vocês. Vamos lá. Só vai dar o apoio. Porque é, poderia fazer sem nada. Mas vai ficar como? O joelho não. Ao contrário disso aqui. Só fazer isso aqui, ó. Um, dois, toca, toca no chão atrás. Três, quatro, cinco. O joelho não pode ultrapassar o outro, ok? Eu quero o joelho atrás. Um. Pode até encostar, mas eu prefiro separado. Separado um pouquinho. Joga o corpo um pouquinho para frente, ó. Faz esse movimento aqui. Um, dois. 3 ok, tá. Ah, é esse aqui é só para dar equilíbrio. Porque eu faço sem eu gosto de fazer assim: 1, 2, 3. É só botei para vocês terem equilíbrio, tá ok. Vamos lá, 50. Prepara 3, 2, 1. Vai, 1, 2, 3. Isso, isso, atrás, atrás, ó, ó. Isso Isso Tá sentindo aqui? É isso aí isso aí, Peraí, peraí, peraí Atrás, atrás, atrás Vai Desce, desce Sobe Desce, sobe Desce, sobe Tá sentindo aqui? Isso Atrás Atrás Já o corpo mais pra frente Vai Desce, sobe Isso Isso Atrás Corpo pra frente, desce, sobe, costa no chão, costa no chão, costa o pé no chão, vai, vai, costa a ponta, põe um pouquinho mais à frente, vai, costa no chão, isso, embora. o outro lado, vira, o outro lado, vai, um, dois, atrás, joga o corpo pra frente, isso, aqui, ó, ó. isso, Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, entendeu? Dezenove, vinte, um, vinte e bora! cinco, seis! Levanta essa perna, vambora! Isso! Força! Dois, três, isso! Quatro, cinco, seis! Força! descansa deita vamos deitar vamos fazer bicicleta assim ah, assim ah, <risos> colocou ó oh. <risos> vamos lá, descansou vou fazer, hoje nós vamos fazer bicicleta para iniciantes que é a que vocês já estão fazendo já há duas semanas que é essa daqui, mas o certo hoje era, ó, fazer a mudança, tá ok? quem quiser fazer nesse movi movimento aqui, ok, quem não aguentar, não tem problema, é só a perninha, hoje vai ser assim, depois já vai ser isso aí, é isso aí dois, isso aí isso aí, calma, vamos lá. Ah, é? Não tem problema, não. Levanta, deita. Vamos lá. Isso aí. É só isso aí. Pode botar do lado do corpo se você quiser, é melhor. Vai. É só levantar um pouco mais a perna. Se ficar pesado, levanta mais a perna. Você faz mais para cima, fica mais leve. Isso aí. Isso. Só não gira tanto. Tenta levantar a perna. Isso. E o movimento, ó. É o movimento de bicicleta. É o movimento de bicicleta. Todo mundo descansou? Três... 2, 1, um, vai! 1, um, conta, 3, Conta! 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Desce cabeça. Três, Levanta a perna. Um, dois, o movimento todo. Quatro, cinco, Levanta a perna. Faz um movimento. Conta! Conta! 30. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Subiu, subiu. Rapidinho. Vamos fazer um bombeamento agora. Agachamento, bombeamento. Vamos lá. É, é um agachamento bem simples. Vamos lá, prepara. Sobe. É só fazer seguinte. Assim. O agachamento que vocês fazem comigo normal, sobe e desce, correto? Esse vai ficar aqui embaixo: subir, e descer, subir, e descer, subir, e descer, subir e descer. Bombeamento. Vamos bombear. Vamos! Três! 2, eu vou contar, eu vou contar Eu vou contar Vamos lá 3, 2, não, ainda não 3, 2, 1, desceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fica parado 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27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 é pra andar, vamos lá, vamos trabalhar reto abdominal, vambora, vambora, prepara, vou fazer o seguinte, escalada, hein? vou fazer o exercício de escalada, vai ficar nesta posição, tracionar o joelho direito em direção ao peito, volta, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo. tá bom, vambora, Vamos? Prepara! Tá? Ah? Não tá não. Põe a mãozinha. Vai ser bom, vai, vai voltar, vai dar força. Você fica paradinho então. Vamos lá. Prepara, vai ter que tirar isso aí. Vai ter que tirar. Todo mundo tá pronto? Vamos lá? Bora, minha amiga. Só está dependendo de você. Três. Só você. Três. Dois. Um. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Um. 2 3 4 5 6 7 8 9 20 1 2 3 vai 6 7 Que é que tu tá fazendo, garoto? Fica na prancha. 2 3 4 5 6 Traciona, não, não, não empurra não. Ó, é isso aqui, ó. Trocando vambora embora, fica na prancha. Isso, isso, isso. Vambora, tá bom. sair descansa, bebe uma água aqui. Já tá finalizando. É puxado, é puxado.